Pois é, meus amigos, depois de algum tempo sem lançar conteúdo de KOF 15 aqui pra vocês, de personagens, né, trailers de personagens que a de libera aí, tivemos revelado recentemente o trailer da personagem Kula Diamond, e a formação de mais um time para o King of Fighters 15. Nós vamos assistir esse trailer aqui com vocês, comentar um pouquinho. Saudações, delícias, eu sou Caio Nobre e eu não estou sozinho, pois eu estou de volta aqui com o Eli, meus amigos. E aí, manos, hoje a é Alanios do Gelinho aqui com vocês. Exatamente, rapaz. Eu não entendi porquê é do Gelinho. Você vai ver a hora que a Cula estiver tretando. Ah, tá, entendi. Eu achei que tinha alguma coisa relacionada ao nome dela. Tá bom, entendi. <risos> é isso daí, meus amigos. Eu estou aqui com o meu querido Alanios para a gente poder conferir o trailer de kula diamond aqui, dar as nossas impressões, falar um pouquinho sobre a personagem e também sobre esse novo time que foi formado. Já aproveitem aí para poder deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos, pessoal. É Marrega do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E bora lá, Alanios, deixa eu trocar nossa tela aqui Com o trailer que já está devidamente preparado Deixa eu deixar só um ajuste do volume aqui de buenas Pra não deixar nada estourado aqui pra galera Sem mais delongas, bora conferir o trailer E depois a gente comenta um pouquinho sobre a personagem Vamos lá, violence, suggestive, não sei o que, das quantas Opa, agora eu entendi o gelinho Desculpa, viu gente, sentido, desculpa né? É quando o cara é noob no jogo, ele acontece essas coisas, entendeu? <risos> Rapaz, como é que essa.. As... Ah tá. Ela não tá com o um negócio de skill, não. <risos> Menina braba? Uia! <risos> oh, oh, olha esse deflette ali. É. Bom. Ali ó. O cara passou direto do. Já acho, cara, estranho. Eita mano! Eu vi uns comentários de que o efeito de gelo dela tá parecido com o da Colin do Street Fighter V. E eu realmente acho que tá. O efeito no, no personagem, sabe? Ele fica brancão assim. Aham. Uh -huh. Até o.. Nossa, mas as pedras de gelo que ela tá formando tão da hora, né? Tão bonito, mano. Tão, tão sim. Não tá aquele negócio o facão ali. Team Olha só, e chamaram de Team Cronen, mano. Que coisa hum. da hora. Essa personagem é qual mesmo? Não me identifiquei. Essa é a Angel. Eu, Co eu sou entusiasta de KOF. Eu não sei o nome de todo mundo, tá? <risos> Ali é a Angel, o Cronin, né? Que é o, a grande homenagem é o k 999999 e a Kula. Os três personagens que apareceram mais a partir do KOF 2001, né? Antes era o time era a Angel, era o K, acho que a Kula e a Foxy, se eu não me engano. Mas aí, né, no 2001, que era quatro personagens. Eu não gosto dessa edição deles de mostrar os normais. E depois mostrar alguns golpes e aí um pouquinho de treta, né? Ainda não consegui fazer as pazes com isso daí. É, A Kula não é surpresa pra ninguém. Se tiver alguma surpresa, vai ser algum personagem famoso que não tá aparecendo ainda, e aí o que eu me recordo é o Kim, que não, não apareceu então assim, não, não tem muita surpresa Kula sendo Kula, os golpes dela todos os golpes que a gente viu em tudo quanto é jogo tá aí ainda, achei estranho o hitbox daquele gelo, né, que a gente viu ali que ela dá o chute, e aí sai a pedra de gelo, e aí o ideal é o cara cair em cima, é por isso que manda, né e aí não tá acertando ali e tá, tal, alguns cofres realmente passa direto, né mas uh, no geral o combo é pra acertar não fica só um lance de ser né? Uma coisa que eu achei interessante nela é esse soprinho de gelo ali, parece, ó, que o personagem teve um, um momento ali que ele ficou com um aspecto meio esbranquiçado Parece que realmente congelado, vamos dizer assim Podendo talvez restringir os movimentos dele Pelo menos foi o que me pareceu, não sei se ela tem essa habilidade realmente De assoprar e restringir os movimentos do personagem por alguns segundos assim Se eu não me engano, o gelo fraco dela é, Ele dá um stun que é suficiente pra você começar um combo Esse é de gelo dela aí O fraco ele dá hit stun que dá pra começar combo O forte é pra você ficar zoneando Ela, ela é um personagem que você joga com, com ela igual você joga com o Kyoko, Yores Sabe? Isso que eu ia falar, ela tem realmente alguns golpes bem parecidos, ela tem o Shoryuken dela, entendeu? Tem os ataques à distância ali que normalmente os personagens têm. Os ataques de gelo dela eu achei bastante interessantes também, olha lá, ó. novamente o cara tá com um aspecto esbranquiçado, parece que dá uma stunada no cara de alguma forma e tal. Ó, o deflect dela aí, ó, que ela parece que usou até uma barrinha pra poder jogar o negócio de volta, não sei se foi um poder, Sim. mas parece que ela usou barra, né? Olha lá, esses bonequinhos de neve que ela utiliza aí também. Então, assim, ela é uma personagem pelo que eu tô percebendo. Agressiva, entendeu? Ela tem um gameplay próximo, assim, bem forte, mas ela tem muitas ferramentas assim, muitos recursos, a distância também com esse gelo dela que parece ser bem chato de enfrentar, mano. É, esses bonecos de neve que apareceram ali é golpe novo, achei bem interessante, inclusive ó, você viu, ela mandou o gelinho e já emendou o combo ali, mas esse boneco de neve aí, como tá falando, é golpe novo, é, é bem interessante porque é uma ferramenta de setup que ela não tinha antes dá pra mudar bastante aí a forma de jogar com a Kula por conta disso, né? Quem jogava com ela normalmente, indo pra cima, fazendo combo e zoneando com a sobrinha, vai continuar. Mas quem gostava mais de zonear e tal, tem uma ferramenta extra aí. O boneco de neve. Eu gostei do que eu vi, porque tá a Kula que a gente conhece, só que com extras, né? Um golpinho novo ali e tudo mais. Então... Nenhuma surpresa muito grande Mas tá satisfatório Não tenho nada pra reclamar não Sim, da hora E depois esse time formado aqui no final Que eu acho que pegou algumas pessoas de surpresa né Acho que ninguém esperava que teria um time Cronin E eu achei bem da hora Porque assim, o personagem Cronin Ele esteve na beta 2 do King of Fighters 15 Que nós tivemos aí recentemente né E eu tive a oportunidade de jogar com o personagem Eu achei ele muito da hora cara O estilo de gameplay dele assim Os poderes dele e tal Ele tem um jeito de ser um tantinho apelão eu acho que ele vai dar bastante trabalho, principalmente quando ele cair nas mãos de, um, de pessoas que manjam pra caramba do KOF. Nossa senhora, o bicho vai ser o capeta encarnado, porque eu jogando com ele eu já achei muito da hora e consegui dar um trabalhinho pras pessoas online, imagina quem manja. É, eu, eu tô ansioso pra quando sair, porque infelizmente no Xbox não teve nenhum beta. Tô ansioso pra sair, pra testar o Cronin aí. O time que a Kula fazia parte, normalmente era o Kei, o Mashima, eu falo Mashima, tá? O Mashima e a Kula. No KOF 90 89 tinha a Whip no lugar da Cula, mas em geral era esses três nos, nos últimos cofs, né? E aí ter tirado ela desse time e tal ter voltado ali para um, um time junto com a Angel foi bem interessante, né? É uma referência muito grande para o Cof 2001 esse time, do que eu me lembro bem aí, uh, do que eu joguei, ele é praticamente o, um revival do Cof 2001. Exatamente, cara, sim. O jogo já tá se aproximando aí a data de lançamento, a gente tá no mês de janeiro e já ele vai ser lançado no dia 17 de fevereiro, pra quem pegou a versão mais parruda, tipo o assim, vai conseguir jogar o jogo um pouquinho antes, acho que uns 3 dias né Alanis antes do três jogo dias. ser lançado, e a espera tá acabando cara, eu acredito que eles devem lançar mais alguns trailers de personagens pra gente, quem sabe até lá mostrar mais alguns gameplays robustos assim, de personagens que ainda não foram apresentados tipo na beta, entendeu, que a galera já Sim. teve a oportunidade de jogar e tal, vai ser muito muito legal, vai ser muito interessante. E agora a gente quer saber de você, querido espectador que tá vendo aí agora. O que vocês acharam da Kula Diamond e também dessa formação do time Cronen. O que vocês pensam a respeito disso? Vocês curtiram a ideia? Não curtiram? O que vocês acham que vai acontecer em termos de história aí com o envolvimento desses três? Deixa aqui embaixo nos comentários aí as suas opiniões. A gente vai adorar ver de cada um. E não se esqueça novamente de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. para notificação dos notificação dos próximos vídeos, galera. Vou ficando por aqui. Um beijo. Pra todos vocês aí, até mais. Vamos!